Programa Vozes da Macabuqueira com a participação aqui hoje do meu querido professor Luiz, né? Nosso professor Luiz Carlos, mais conhecido como professor Luiz, ele que é músico, arte educador e já realizou projetos aqui importantes de valorização da cultura brasileira como a questão do hino nacional em tupi -Guarani. já ensinou em escolas como a Escola Agrícola, o Sérgio, e hoje é professor da Escola de Tempo Integral, que é o Colégio Estadual São José. E vamos aqui bater um papo hoje sobre a importância da música e sobre a questão das bandas de fanfarra, que é um projeto, um trabalho que ele já vem desenvolvendo, você já conhece o professor Luiz das grandes apresentações nos desfiles de 7 de setembro com a, banda, com a banda de música da Escola Agrícola. Bom dia, professor Luiz. Fique à vontade. Aqui é o programa Voz da Macabuqueira, através da FM Verdade. E nós estamos aqui fazemos um bate-papo, viu? Bem à vontade, é bate-papo de calçada, bate-papo de amigo, para conversar sobre arte, para conversar sobre grande, tudo. Fique à vontade, viu? Foi tranquilo aqui. Obrigado Lira, bom dia Lidmar, bom dia mais uma vez Lira, bom dia ouvintes da FM Verdade. Vou dar um alô aqui especial ao único gestor do colégio São José, em nome da nossa diretora Leide Dayana, e os nossos queridos alunos. E obrigado pelo espaço para a gente falar um pouquinho né, sobre fanfarra e a importância desse, dessa corporação musical na escola. É, professor Luiz, para quem não lhe conhece, você não é grangense, né? Sou paulista. Mas de onde que você é mesmo aí? Frente? Eu sou da cidade de São Paulo mesmo, São, São Paulo capital. São Paulo capital, olha aí. E você sabe que na grande estão uma lenda, né? Quem toma da água do rio Coriaú, pronto, não vai mais não. E o é, é uma lenda <risos> tanto é verdadeira. Meu, tanto <risos> é verdade que eu estou voltando para a Granja novamente. Olha aí, <risos> né? Então vamos fazer um de trabalhar aí com na área certeza, da arte, da cultura, com certeza, né? Com Muito bem, obrigado aqui. Olha, professor Luiz, já temos aqui participação aqui através da nossa live. Nós agora, nesse exato momento, estamos fazendo também participação através da live, viu? E deixa eu só ler aqui um comentário aqui na, no Facebook. Bom dia a todos, um grande abraço. É, a Josi Costa, viu? Está lhe desejando aqui parabéns, dizendo que a sua volta. E agradece aqui que parece que você foi... Professor do filho dela, né? O Joshua, então, né? Olha aí, aí na olha aí. Grito, né? na escola gringa. Né? Ah, um pai. Da, da minha filha também. também. Oh, menino do céu, vou oh, estar alegre. Tá... É, a Lidmar também está dizendo que foi professor da filha dela, né? Olha aí, que é bom, né? Para professor ser reconhecido. O pelos mais pais, gratificante né? é você ser reconhecido nas ruas pelos alunos, professor. E aí tudo bem. É, e não tem preço que pague. tem preço, né? Então, professor, vamos lá. Professor, você é músico, acha educador. É, fala assim para as pessoas, qual a importância de se trabalhar a música nas escolas? A música é importante porque resgata valores, principalmente é, tirar esses alunos de uma situação ociosa que se encontra, especificamente o colégio de São José, que agora trabalha com ensino médio em tempo integral nos primeiros anos, mas eu acredito que esse projeto Música na Escola é importante, mas uma corporação musical abrange mais alunos. E eu acredito que trabalhando com valores, principalmente fazendo um, um, um aluno crítico para que ele possa se adaptar melhor à sociedade, no trabalho, com a família, com os amigos, eu acredito nisso. É, e a sua experiência já com música? Você é, toca algum instrumento? Você é professor mesmo, como se diz? É, eu, eu tocava na noite em São Paulo, né, no grupo de pagode, sou baterista percussionista, tenho instrumentos, é, e percussionista de instrumentos de fanfarra também. E a experiência que eu trago também é de tocar em fanfarra, toquei cinco anos né, no início fundamental, e a experiência que eu trouxe para cá e o repasso aos alunos, não né, que eu aprendi, pesquisa coisas novas, tem que tá, estar tá pesquisando, uhum. que tudo está evoluindo constantemente, né? E, e aí nós também vamos falar aqui sobre a questão das bandas de fanfarrão. É, a gente realmente também trouxe a ideia de conversar porque algumas escolas, alguns artes educadores, até mesmo a própria comunidade em geral às vezes tem dificuldade de entender o que são essas bandas de fanfarra, né? Então, a gente queria que você dissesse assim, até de forma bem didática, o que seria essas bandas de fanfarra e tudo o que é que faz, né? a importância de se trabalhar em grupo, em banda, enfim. É, eu, eu penso da seguinte forma, muitos é, não têm orientação suficiente para repassar o que é uma fanfarra, como é que se trabalha uma fanfarra. Mas a fanfarra, fiz até minha colinha aqui, uhum. preparado já, que é um órgão composto de harmonia ritmo. Tem as que usam corneta lisa e as cornetas com pisto, é diferente, são categorias diferentes. Tem postura, a marcha, e com essas características pensa-se no trabalho a ser feito. E aí vem baliza, vem comissão de frente, vem porta-bandeira, vem guarda de honra, Então é uma corporação musical grande ah. né? e ele evoluiu bastante principalmente nos instrumentos. instrumentos e você já tem experiência com, com bandas aqui eu acho que com, com as atividades lá na escola agrícola né? hum. Como é, e você pretende trazer, continuar com essa... continuar, ideias novas, batidas <coughs> novas, né? evoluções uhum. com os instrumentos, essa é a intenção, intenção? Trazer, trazer coisa nova, porque eu penso o seguinte, quer ter sucesso, faça diferente, faça o que ninguém faz, Olha, então essa é a minha ideia viu? Identidade, né? Identidade, exatamente, mano, né? É criar essa identidade. E a questão da, da valorização, a gente conversava antes sobre a importância de se discutir, de se abrir um espaço para debater sobre a valorização dos músicos grangenses. Principalmente. Né? E principalmente é um lá de grandes lá, é, músicos. Principalmente né? lá, na, como se diz, lá na base mesmo, que é na, na, na escola, né? Como é que a gente vai fazer. E dentre esses alunos, tem grandes músicos, tem grandes coreógrafos, tem grandes balizas, então tem que, é uma, realmente um trabalho de pesquisa, de, pesquisa. de, de, de olho e de atenção. E um trabalho contínuo também, contínuo, né? não contínuo. é só aquela questão, porque às vezes a gente pega, o, pega um menino, o menino é bom isso. na música, e aí a gente pega ele só para fazer uma apresentação e depois esquece dele, né hum. enfim. E, e, isso... é, e é claro que esta corporação musical, ela exige o quê? Postura, principalmente na marcha e no desfile. Tanto é que nós fomos, logo no início do trabalho, a, a escola agrícola foi chamada de um do robozinho, mas não é robozinho, uhum. nós estamos indo para um desfile cívico, e um desfile cívico exige marcha correta, postura, desculpa, alinhamento, desculpa, né? disciplina, não é. é fazer de qualquer jeito. É. Mesmo porque no palanque vão ter autoridades uhum. observando tudo isso. É, é. Tem que ter um rito, tem um ritual, tem, um tem, rito, rito, é, né? tem tem que ter um rito, e o que mais não é chato, mas tem que ser é, orientado, é a ordem unida, direita, esquerda, ah, meia sim, volta, sim. né? então tem tudo isso, ah, com sim. o instrumento e sem o instrumento, que é para ele aprender a ter domínio no instrumento, quando for virar para a direita ou para a esquerda, descansar, então tem todo um rito eu realmente, realmente, na fanfarra, né? Professor, vamos aqui mandar aqui um alô, tem participação aqui através da internet, deixa eu só dar uma lidazinha aqui. E aí eu vou pegar aqui... Opa, dona Assunção Cardoso, bom dia, estou ligadinho no programa Voz da Macabuqueira. Parabéns, parabéns pela volta, professor Luiz. Olha aí, o professor Luiz fazendo sucesso aqui na internet, a sua volta... É a dona Assunção mandando, meu vizinho. Marcos Aranza, entrando aqui no nosso programa. Pedro Reis, Giovanni Braga. Ô oh, Giovanni Braga, você conhece o Giovanni, né? Giovanni Cabra, aquele abraço, Giovanni. Cabra danado, né? O boi é boi? É, o Giovanni, isso. Cabra se garante, gosto. talita Moreira, abraço, talita Moreira, Francisca Dutra. Todo mundo aqui participando. <risos> aqui do programa Voz da Macabuqueira através da internet. E nós também temos aí. É, Lidmar, como é que tá nosso grupo do Zap aí? Quem tá mandando aqui alô? Tá mandando alô Bené, Denildo Viana. Alô Bené, Bené cantou, Denil do Viana, Celso também, meu amigo Celso ligado no nosso programa. E também um alô aqui para o meu querido Zé Macavo, o cara se garante aqui na música, Zé Macavo, aquele abraço. Chico Costa, ligadinho também aqui no nosso grupo. Opa, temos aqui o Leandro Batera, ligadinho também no grupo do Zap aqui no programa, fazendo participação aqui. E aqui a participação aqui é... Não para, viu, Lidmar? É no Facebook, participação nota 10. É no WhatsApp. É no WhatsApp, também no grupo participação nota 10. Um abraço. Opa, já tem gente aqui também mandando aqui no meu Zap aqui. É, deixa eu ver aqui, lá no grupo... O pessoal aqui que está seguindo o blog Granja Ceará, né, no blog granjaceará.com.br, participando também no grupo, mandando aqui o alô e um abraço. Fique ligadinho no nosso, nosso programa. Um abraço também para os professores da escola José Glauberto. Um abraço aqui também para a família Lira, para o grupo lá da família Lira, todo mundo aqui ligadinho, mandando alô. E deixa eu ver... Ah, Denise! Denise! Alô, minha querida Denise, lá na, na Coab, na Coab Campo de Aviação. Denise, um abraço para você, para o meu querido amigo o Cabra é guerreiro, esse daí é guerreiro, Denise. Um abraço para o Pedro e todo mundo ligado no nosso programa. Um abraço lá para a minha querida Marlúcia na comunidade Vila Pau d'Arco. Eu estive ontem lá, então lá firme e forte na organização da comunidade. Eu quero mandar um abraço também para o terceiro, ano da, o terceiro ano da tarde lá do colégio, pessoal, todo mundo ligado no nosso programa. Um abraço para os capoeiristas, cadência da Igreja Ceará, é, o atchá Kelto, o Ednardo, todo mundo ligado. E lá também no Camusim, nossos ouvintes, Camusim, minha querida Maria, Maria do Bairro, ligado no nosso programa. É, o Contramestre Edesso também. Um abraço para todo mundo que mora no Camusim e acompanha o nosso programa Voz da Pacabuqueira através da FM Verdade, seja através do rádio ou através da live, ou através do site da FM Verdade. E se você não sabe ainda qual é o site, é só você digitar radiofmverdade.com.br e você vai estar lá acessando a melhor rádio da cidade, da cidade de Granja e também com melhores, os melhores programas e o melhor conteúdo. É, ainda tem participação aqui, hoje está bombando, viu, Lidmar? Que ótimo! É, vamos lá. É, Agenildo Alves, professor Agenildo Alves, grande lira, pro grande professor Luiz, muito obrigado, <risos> meu querido, você é fera! O Anderson Moura, tá ligado? Anderson Moura, meu, muito obrigado, você, sua esposa, o seu pai, que é um grande artista também. E o Anderson aqui, eu quero mandar aqui, só dizer para a comunidade grande para quem mora aqui, quem mora em outras cidades, em outros estados do Brasil, o Anderson e sua família são grandes defensores da cultura do Reisado, né? Todos os anos, ele e o pai dele saem nas casas com o Reisado, com um grupo bem organizado, né? com a parte musical bem preparada, e eu tenho o maior prazer todos os anos receber eles em casa, e aquele abraço é um cara da cultura, é um cara da arte. Menta Souza, bom dia, estou na escuta. Alô, Menta Souza, aquele abraço, felicidade para você, você que está ligadinho. Daniel Negrão, é Daiane Aguiar, alô, alô, Daiane, aquele abraço, Daiane. A Daiane ligada, viu? Daiane é diretora lá do colégio, Estadual São José, que é a escola de ensino médio de tempo integral, que agora, esse ano, tem tempo integral no primeiro ano. Inicia-se uma nova fase do colégio estadual, com novos desafios, buscando novas identidades, sempre preocupado com o melhor da educação para os nossos jovens, para as nossas famílias. Daiane, firme e forte, estamos aí firme e forte. Um abraço aí para a Daiane com todo o núcleo gestor e, claro, meus amigos professores. Eu não poderia deixar de mandar um alô para o meu, o meu ex-professor e agora... É colega de trabalho, que é um grande prazer estar trabalhando com ele, que é o Alexandre. Alô, Alexandre! Pra quem não conhece, é o Alexandre do Marreta, viu? Ô, oh, cabra danado, que esse ano ele tem um desafio, Lidma, de, de, de trabalhar a história local na, no colégio estadual, viu? É um desafio e, e, um, e um parabéns para o colégio, cara. É, Sou professor Stolz, é, Professor, né? quando eu vi ali, ó, Colégio Estadual São José vai ter uma disciplina sobre história local. E aí o professor Alexandre foi, assim, uma escolha maravilhosa. A gente conhece o trabalho dele. E é importante, foi aquilo que a gente ia falando, né, Lidmar, aqui no nosso programa, né? Procurar trabalhar a nossa cultura, a nossa história, as nossas memórias, os nossos espaços. E aí o Colégio São José dá esse Eu passo à frente, voltar. né? Com muita coragem, que não é fácil. Quem pesquisa história local sabe que os desafios, os desafios são grandes, mas tem que ter coragem. Então, o Alexandre está lá. E mandar também um abraço para... O... Ô filósofo do sertão, olha lá rapaz, esse cabra é danado. Eu já tô fazendo um caderninho com, a, com as falas dele. É, que é o meu amigo Gleidson, Gleidson Félix, aquele abraço né? Eu chamei de filósofo do sertão rapaz, ô cabra danado. Esse é a moda pedra. Rapaz, é, o filósofo do sertão, esse aqui é guerreiro rapaz. A Francisca também, a Bruna, todo mundo ligadinho aqui. Professor, tem, opa, tem mais gente aqui, rapaz, participação hoje está show de bola, cara que tá bombando aqui participação, viu? Mas vamos aqui conversar é, mais um é, papo com o professor Luiz. falar um pouquinho com o professor, o que me chamou a atenção ah, né, na fala dele sobre... Pois deixa eu só passar aqui a Lidimã agora. Então faz assim, faz é. assim. É, o que me chamou a atenção na fala do professor sobre o conceito né, dessa corporação fanfarra. É é justamente a questão da palavra, né, parra, a farra, né, e é farra já ]izada. pronto, era um <risos> ponto onde eu ia, né, questionar, né, que não é de qualquer forma, não, não, não é, de é de qualquer, qualquer jeito, forma. é algo estruturado, algo Sim. pensado e muito bem ensaiado, Baseado né. Baseado e alicerçado em valores, o principal. Valores. Olha só, que legal, né, que legal que é essa, essa, é, esse conhecimento trazer para o para para o público para, para você ouvinte né de, de dizer não Fanfarra né é uma corporação muito bem organizada e né com toda a sua estrutura dentro da, da música né dentro do da pesquisa dentro de uma Exatamente. pesquisa. É, eu, eu lembro que quando, sempre, sempre que eu posso ir né, no, nos festivais de, de música, com o meu clube lá na Viçosa, tem os cortejos né, de fanfarra. E eles tocam muito frevo. Né? E aí a gente né, tem aquela vibração em tudo. Mas é, quando você né, traz essa fanfarra né, para o 7 de setembro, né, e aí a gente pode ver tipo, a ampliação do que pode ser de instrumentos, né, de, de, de som que pode sair da, da fanfarra, né? É, tem a fanfarra de percussão também, que pode ser feita também, né, com objetivo específico, que é o que mais tem aqui na, na Cidade de Granja, né, só a banda da cidade e a fanfarra da Secretaria do Município, uhum. mas aí, é, ou coloca-se sopro ou não, para se fazer um trabalho. É aqui, é, aqui a gente vê mais a parte religiosa, né, também, do, do, do, do som. Então, agradecer aí por essa, né, esse, essa ampliação, né, até para mim, que eu não né, desconhecia, não, digamos assim, era leiga nesse assunto, e gostei demais de ter aprendido também um eu pouquinho. para aprender juntos, né? Que a gente puder fazer para divulgar o trabalho, contem comigo sempre. Okay, professor, é, tenho aqui um recado, um aviso. Um a aviso minha querida Zondonage está avisando que no dia 18 acontecerá a renovação da Aliança Mãe Rainha. Né? E também nós queremos aqui a Comunidade Católica da Granja, especialmente a Comunidade da Sambaíba, que está fazendo uma corrente de oração é pelo Padre Regis, né? Padre Regis que está passando por um momento de saúde sério E eu fiquei sabendo através do Padre Hans e também através da minha querida Maria Luísa E a comunidade, eu vi nos Facebook, todo mundo fazendo uma campanha né, de oração Em prol do Padre Regis, né? Então fica essa daí E nós do programa Voz da Caboqueira também Pedimos, né, que você que é católico, ou também que não é católico, mas que acredita em um ser divino, possa também fazer uma corrente de oração ou de louvor é, para o Padre Regis que está passando por um momento de saúde. E momento de saúde a gente sabe que chegará para todos, né, e nós somos humanos e precisamos estar unidos para o bem do próximo, seja através da sua fé, enfim... Da melhor forma possível. Professor, nós estamos aqui já. O tempo passa rápido, né? Que a gente nem percebe. Já estamos quase chegando ao final. Mas eu quero deixar o espaço aí para você ficar à vontade, mandar seus alunos, considerações. Algum assunto aí que a gente não abordou e que você gostaria de falar, né? Durante a sua entrevista, pode ficar à vontade. Ah, gostaria de mandar um abraço especial, um beijo especial para mim, né? esposa Nege, né, e um abraço especial para a nossa conhecida professora Bebete, que tá ah. ouvindo a gente também, grande mestre, né? E permitam-me sugerir que as escolas pensem mais com carinho nesta instituição Ronfarra e que o trabalho seja iniciado no início do ano letivo, para que quando chegasse de repente, até o desfile de setembro, já estejam todos preparados, ensaiadinhos, e que esse trabalho continue para os próximos anos. E que estude um pouquinho a evolução dos instrumentos, a evolução do que se faz a fanfarra hoje em dia, que evoluiu bastante né, nesse sentido. Mandar uma, então fica aqui um alô especial para a minha querida Bebete. A Bebete é uma pessoa sempre colaboradora da arte e da cultura aqui na Grande. Quero agradecer. É um grande parceiro do Instituto José Xavier. Aproveitando, mandar aqui um abraço para o meu amigo Paulo. Paulo Pintou, lá na Coab, você que conhece o Paulo, você sabe que ele é uma pessoa excepcional. Meu querido Paulo, aquele abraço. Mandar aqui um alô também para o meu querido.. O meu querido Zé Macavo, né, que sempre tá ligadinho aqui no nosso programa, participando um cara que tem música, muito dedicado. E também para o meu amigo Tico, né, o Tico, a professora Natália, né, e o filho dele ali, que ligados ligado ali, na música, ali. A Magá, minha querida Magá, o meu amigo Vicente, né, Vicente Moraes, grande artista também aí, Vicente Moraes, homem da raiz aí, é o artista raiz, mandar também um abraço para... O meu querido Arim Matea, que também faz um trabalho belíssimo com a música. Cara Guerreiro, professor Pedro Magalhães, é, ligadinho aí, ligado no movimento artístico, na música. E, opa, temos aqui o meu amigo Josué Pessoa, entrando aqui no nosso programa. Lúcia Santos, a Marilda também, Val, Valdeni, Maurinete Félix. Alô, Maurinete Félix, aquele abraço. Pense numa <risos> mulher desenrolada. Abraço. Carol Sá tá mandando... Um abraço para todos e pede, deseja parabéns para o seu primo Rian, que está completando o aniversário hoje. Sim, quem é? Cílio é, de Maia, é a menina, né? Carol Sá. A Carol Sá, mandando aqui um alô, é isso? Uhum. Opa, veio aqui sucesso, o Bené está ouvindo aqui o sucesso da banda, participando aqui, Carol Sá, todo aqui ligadinho. E Lidmar Rodrigues, ligado no nosso programa Voz da Macabuqueira. Nós temos aí alguma música aí já? Mais música aí? Muito bem. É... Tô recebendo só que, lendo aqui uma mensagem aqui. É, quero... opa, tem mais gente aqui, né? Diego, Diego Alves chega no nosso programa, Sayuri Saldanha também chegando aqui pela, pelo Facebook, Miriam Fontenelle, alô Miriam, alô, grande Miriam Fontenelle Pereira, rapaz, tá bombando aqui. E, Lidmar, mais gente aí chegando no nosso grupo aí? Tem uma pessoa aqui que quer mandar aqui um áudio aqui. Pois acho. pronto. Opa, vamos já eu já ouvir uma participação do ouvinte aqui pelo face, pelo WhatsApp, não é isso, Lidmar? É. Vamos lá, Lidmar, bote aí no ao vivo, vai para nós. Ah, Danilo. Danilo Dark? Olha. Ah. Nove é. horas e quarenta e nove. Vamos só preparar aqui o, o áudio, uhum. ok. Hum? Pode, é. música pode. Música. pode botar a música aqui, pode ir ao vivo, pode ir ao vivo aí. Vamos já lá. Tudo, tudo, tudo, Só tá no, no Alberto Gerardo é Só hoje brilhou mais tá forte E forte é o azul do céu Garotas desafiam a morte E outras são doce como o mel Esquetistas desafiam a gravidade Surfistas desafiam o mar Feliz que a era é Verdade, a gente sempre é mas eu não sei como fazer. Não posso ficar parado. Dentro no som sai tão é, chiado. É, mas aqui tá ok. Eu só baixar. aí. Hum, a gente baixa e fala em cima da música só de. Hum, tá Estamos aqui, de volta aqui com o programa Voz da Macabuqueira A gente acabou aqui de ouvir um trecho aqui da música do... Lá da banda da, do Juazeiro, do quarto, Norte, quarto Que estágio. é o quarto estágio, né, ligadinho ao no nosso programa e quero mandar quero agradecer agora nós queremos agradecer a você que acompanhou o nosso programa aqui especialmente nossos amigos professores né e hoje aqui está realmente professores estuda estuda hoje é estudei é demais que... professora eu professor professor professor então menino do céu os professores dominaram o mundo com certeza não tenho dúvida profecia é, ela, hein, pro, pro, pro, é profecia mas agradecer aqui também e tem muitos professores participando aqui também do nosso programa pelo Facebook, né? A gente agradece aí os professores e convido você que é aluno, que está lá na sua escola, participe, mande alô para os seus professores, para os seus diretores, valorizem. E aí agora, professor, lembrando de alunos participando, no programa passado a gente teve uma grande participação dos alunos do Luiz Felipe, né? Que mandaram, mandaram que material para a gente falar e eles agradecendo e reconhecendo a importância da escola na vida deles, né? Que eu é o pessoal que está no terceiro bom. ano. Mandando alô para os professores, o diretor de turma. Alô, alô, você que é professor diretor de turma, firme e forte na missão, porque a caminhada não é fácil. A mas a gente, a gente não foge da luta, né? Jamais, né? A missão é grande. É, professor que é professor não foge da luta, jamais. E aí, falando do Luiz Felipe, né? Para minha querida, um alô para a minha querida Elinei. E hoje aqui, né, tá dando aqui, Colégio Estadual tá São José aqui bombando, né, pessoal aqui participando. Lady Dayane já tá mandando aqui um zap aqui, né, participando aqui, chamando aqui os professores, um abraço a todo mundo lá. E... alunos do primeiro ano, atenção, atenção, recadinho, só lembrando aqui. Primeiro B, atenção, tá ligado aí no programa Voz da Macabuqueira? Amanhã, segunda-feira, tem reunião de paz, viu? Olha aí, todo mundo que é do primeiro ano, do colégio... E do Colégio Estadual São José, fique ligadinho, avise os pais, lembre, bota na agenda, amanhã tem reunião, né? Reunião de diretor de turma, com a família. Então vamos lá fazer aquela belíssima reunião e agradecendo também a participação dos pais, ligado no nosso programa aqui, né? Professor Luiz... Fica à vontade, você quer mandar mais algum alô? Quero sim, aproveitar também aqui, mandar um alô para os nobres guerreiros do primeiro ano C. Olha aí. Qual eu sou diretor de turma. Primeiro ano C. Conto com vocês e é. acredito em vocês, hein? Eu Vamos quero... estar juntos. Ah, é verdade, eu quero mandar, né? Eu sou de graça, sou diretor de turma do primeiro ano B. Alô, alô, primeiro ano B. Vamos firme, viu? Olha lá. De olho na missão, viu, primeiro ano B. Missão é grande. É, a missão é grande. Ninguém... Larga a mão de ninguém, viu? Todo mundo junto, um, um ajudando a outra. É, tô é? Como é? Um, por um por todos. Um por todos e todos por um, né? Primeiro sempre. ano B, lá no colégio, aquele abraço lá, viu? E demais, já são 10 horas e. Não, 9h54. 9 ou 10, entendeu? Já saiu o horário de varanda. Já, ah, já, né? Ah, oh, não. ah tá! Eu, é, é, eu aqui tá. estou. Ah. Atrasada. É você que está. Atrasado! São 10h54. Ah, tá! Isso. Eu é que estou... Ah, o relógio aqui... Ah, é, do computador ah, o relógio não está atualizado. Do computador, é, mas o meu tá aqui cara. já atualizei. Então são 10 horas e 54 aqui no programa Voz da Macabuqueira na Rádio FM Verdade. Queremos agradecer a sua participação através do grupo do Zap do programa Voz da Macabuqueira, através do site radiofmverdade.com.br através também da live você que está participando pela live meu muito obrigado lá no facebook do Lira Dutra e você que está ligadinho no nosso programa lá no seu radinho você que está fazendo almoço ligadinho no rádio, você que está na bodega você que está lá no mercado e você que também está lá no interior ligadinho no nosso programa na rádio FM Verdade nosso abraço, nosso carinho especial e a gente quer muito, muito, muito agradecer de coração a, a, ao sucesso do Programa Voz da Macaboqueira, que esse sucesso é graças a você ouvinte, né? A gente agradece ao jovem que ouve o nosso programa, ao adulto, ao professor, ao bodegueiro, ao, aos alunos, aos idosos, né? ao artista, fique ligado no nosso programa. E convidamos você, artista, a vir participar do nosso programa. Você que tem uma banda, vem ao nosso programa. Você que é poeta, vem ao nosso programa. Você que é artesão, alô, alô ao artesão e artesã grangência que quer vender seu produto, quer divulgar seu trabalho, vem ao nosso programa que a gente tem o maior prazer de fazer essa divulgação. Você que é comerciante também pode vir divulgar o seu serviço, a sua marca, o seu mercantil no nosso programa. E também queremos agradecer ao Dr. Hélio Madias, que mantém a Rádio FM Verdade aqui de pé, garantindo a comunicação social para Granja-Ceará. E hoje nós tivemos aqui uma entrevista com ele, músico, educador, é, arte-educador, que é o professor Luiz, professor Luiz Carlos, né, não é grangense, mas já é grandença de o coração, caldo. já tomou é. caldo, tomou água do rio Coreaú, então pronto, não tem mais como sair. Ele tem grande experiência na acha educação. Um dos seus trabalhos especialmente foram com as bandas lá da Escola agrícola e também com o hino nacional cantado em tupi guarani. Que eu já né? assumo o compromisso aqui da próxima vez, eu vou trazer alguns alunos para cantar pelo menos a primeira e a segunda estrofe do o... hino. Olha aí, e já uma... deu, olha. Porque é, são palavras difíceis de, de, de se falar. Então eles estão ensaiando, lendo primeiro hino, né? E aí já iniciando o trabalho, mas estão cantando já, olha, olha o importante aí, é isso. isso, pelo menos o primeiro, os alunos lá do colégio, lá né? do colégio São José, o colégio, São José. colégio isso, São José, isso, olha aí, tá? cara. então já fica aqui, já vamos agendar, é, a, novamente a vinda do professor Luiz aqui, agora trazendo alunos, né, cantando o hino nacional em Tupi-Guarani, e é bom que nós já vamos inaugurar, vamos deixar para inauguração do segundo estúdio da rádio FM Verdade, né, que Aqui o estúdio aqui do lado, que é para apresentações, e, ah, eu, quero, eu não posso deixar de mandar um alô pra ela, que eu gosto muito dessa mulher, que é a minha querida Luana Brito, né? Uhum. Luana Brito também que tá lá no Colégio Estadual São tá José, lá. tá lá bombando com a arte dela. Ela é... E vamos é. juntos na extensão lá no Timonha pra dar aula de artes, né? Poxa, rapaz, olha aí, viu? <risos> professor é bom, e professor? Acha, educador, mina aí fechou, eu né? Então, queremos aqui dar um abraço a todo mundo. O Lidmar Rodrigues é com você, você que está ligadinho na nossa live. Meu, muito obrigado, mas tem recadinho. Não posso deixar de mandar esse recadinho, não, viu? Tem aqui gente direto, Lidmar. Olá. Umbelina Saldanha, sucesso. Olá, professor Umbelino, Umbelina Guerreira. Muito obrigado, Umbelina, pela sua participação. Professor Luiz, muito sucesso na sua caminhada. A Miriam, né? Obrigado, Votando aqui. Obrigado. E quero... Opa, quero aprender a cantar o hino em tupi guaranhá. Daiane, né? Aí, Daiane, vamos uhum. lá então. Trazendo lugar a Daiane para cantar aqui, eu viu, Daiane? Aí, ó. É. E a Umbilina mandando dizer que tá falando aqui é, em nome aqui do Colégio Estadual São José, que é a Escola de Ensino Médio de Tempo Integral, São José. Um abraço para todo mundo aí que faz o colégio, viu? Capitão Belina, ela sabe por quê. Ah, é, né? Capitão ah, Belina. Capitão Belina, essa é nova, viu, Belina? E a Miriam é PDT, olha aí, a Miriam tá desejando aqui sucesso aos PDTs. É, é, Miriam, Daiane, Umbelina, nós vamos trazer aqui... Vamos marcar logo aqui, viu, Daiane, pela internet, logo aqui. É o seguinte, vamos trazer um, dois ou três professores PDT para a gente falar desse belíssimo projeto que é o professor o diretor de turma, falar para a sociedade em geral, né? Que ainda não conhece o que é professor PDT, que hoje a gente inaugurou aqui um, uma, nova, uma, uma nova língua, né? Que é professor PDT, o que é PDT, professor... Para as pessoas que não entendem ou não conhecem ainda o projeto, né? Ficarem por dentro e também abraçar esse projeto que é muito importante, que é o professor PDT. E agora eu lembrei de uma pessoa... Que é a Yara, Yara aqui da Cachoeira, meu muito meu abraço. A Yara foi minha aluna, eu fui professor PDT dela e às vezes a gente fica conversando dos sucessos que tem um aluno que passa pelo PDT, tem né? É um sucesso, sucesso, mas tem que acreditar tem em que acreditar, acreditar, é Tem que acreditar, é. E dá retorno. E dá retorno. Então, fica aí, né, Dayane? Fica aí, agendando aí. Opa, tem mais gente aqui participando. É, Ismael Aguiar. Ô, oh, meu querido Ismael, um abraço para o Ismael, seu filho, sua mãe, seu pai, professor Jurandir. Professor Jurandinho na escuta. Professor Jurandinho, Fica o um convite também para você vir aqui no nosso programa, viu, professor Jurandinho? Vamos aí falar sobre as organizações, de associações, é, cooperativas. O professor Jurandinho é um cabra que sempre dá uma maior força para a gente. Quando você já esmurecido assim dentro dos seus projetos, procure o professor Jurandinho que ele dá aquela energia <risos> positiva. Um abração, professor Jurandinho. O Belino já, já fechou aqui, a Dayane, né? Então... A, a Mira também quer cantar, viu? Rapaz, que a participação hoje, a Mira disse também que quer cantar aqui, né? Vamos quer cantar. cantar. É, opa, a professora Kelly Araújo, rapaz. A minha amiga Kelly, rapaz. Ô, oh, Kelly. Velho. Kelly, cadê o Alexandre do Marreta, Kelly? <risos> um abraço ao meu querido professor Alexandre, Alexandre né? É, opa, tem uma participação aqui já no é um Zap. É, ok, beleza. Muito bem, Daiane. recebi sua participação, seu recado aqui no Zap. Sim, sim, nós vamos fazer aqui, Daiane. É, e quero mais aqui, passe... desejar aqui nosso agradecimento a todo mundo que está aí no grupo do Zap, do Voz da Macaboqueira, bombando um grupo aqui que ninguém sossega, né? Participação de E uma participação boa, né? Positiva, encontro de artistas e ouvintes, enfim. E Rodrigues, qual é o nosso horário? Já estourado. Estourado? Boa, oh, rapaz! No meu relógio aqui atrasado... É, tá estourado, tá. né? Começa agora o nosso programa. Então, nós vamos encerrar aqui o programa Voz da Macabuqueira. E quero aqui agradecer ao professor Irmão Dias por manter essa rádio e abrir esse espaço para esse programa dedicado à arte, à cultura e à ação social, à ação cultural. E, professor Luiz, meu muito obrigado, volte sempre, estamos aqui abertos, viu? Então, você que tá na live, meu, muito obrigado. E até o próximo programa, Vozes da Macabuqueira. Opa, tem mais uma participação. Não posso. É, chegou aí. Ah, ah, ah, vamos algo emendar logo aí. É, o meu amigo Charles Ribeiro. Mandar um alô aí para o professor. É, para também, professor Escoteiro, né? Charles Ribeiro, né? Meu amigo Charles Ribeiro. Ah, professor, chegou uma pessoa aqui no na live e essa pessoa é o José Erivaldo Erivelto, oh, Erivelto, meu amigo Erivelto ele também né, teve um tempo na banda municipal, sim, fez um é. trabalho lá grande né, músico, um cara esforçado se não me engano é, é o grande trompetista sim irmão. sim, então, toca muito. Erivelto, toca muito. abraço aí, sempre é aberta e o irmão dele, né, o Gugu o também, é, o, toca Gugu. o Gugu também toca e aquele abraço aí. Vamos fazer uma parceria, Ivelto. Vamos Olha começar. aí, Ivelto. O professor aqui convidando você para uma parceria, né? Você. É, Charles Ribeiro, aquele abraço. Felicidades aí. É, Charles, cadê o rarra homem de Deus? para jogar, homem. Eu tenho que jogar lá com vocês, viu? Então, Voz da Macaboqueira encerrando aqui o programa. Já ultrapassando o nosso limite, mas muito obrigado pela participação. E até o próximo domingo. Professor, muito obrigado. Lidmar, muito obrigado. Agradeço. Viu? Vamos aí, Lidmar Rodrigues. É com você agora, Lidmar. Já são 10 horas e 30.